Então, essa é a dúvida que nós vamos tirar. Outra, a intensidade dele para imã é pouca. A intensidade dele não é uma intensidade muito forte. Se você deixar o imã, o imã quase cai. Né? Só que ele pega. Então, ele tem uma intensidade fraquinha para ímã. Isso significa que ele tem uma composição muito pequena de ferro.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 dois, três. ela não cruzou, porque não é, é agora nós vamos ver também aqui a, é, vamos fazer outra pergunta, Barione, essa pedra do planeta Urânio, se fosse cruz, se não fosse não cruz, ela também não cruzou, porque não é de Urânio, Bom, vamos ver se ela veio de Saturno, Marionica, essa pedra veio para planeta Saturno, você cruza, senão você não cruza. Ela não cruzou também. Vamos ver outro. Marionica, essa pedra veio de Júpiter? Você veio do planeta Júpiter, você cruza. Se não veio, você não cruza. Um, dois, três. Não cruzou também, não veio de Júpiter. Agora vamos ver aqui de Mercúrio. Não, vamos ver de Marte. Mariona, que essa pedra veio para meta da Marte. Você cruza, senão você não cruza. Também não veio de Marte. Marionica, essa pedra veio para meta da lua. Você cruza, senão você não cruza. Também não é para meta do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 essa é uma pedra basalto, vocês vão ver que ela tem uma intensidade alta de ferro. Variando, Que essa pedra que vai passar em cima agora, se ela tiver uma intensidade alta de ferro, você cruza. Senão você não cruza. Um, dois, três. Ela cruzou com intensidade alta de ferro. Por quê? Porque é um basalto. Essa já pega aí, ó. Tá vendo? Que você põe um ímã nela, ó. Deixa até puxa, ó. Então, e aquela lá tem menos de 15%.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 Vou levantar um pouco mais Pra vocês verem que ele está girando mais Porque se você ficar perto ele vira mais, mais devagar Aqui, ó. Por quê? Porque ele está confirmando Que é um carbonado com micro diamante Agora, isso tudo é interessante Agora Vamos fazer um teste nessa pedra Essa é um basalto Vai lá. Esse basalto tem micros diamante? Se tiver, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Um, dois, três. Não cruzou, porque não tem micros diamantes Agora, vamos mudar a pergunta. Fariu, esse basalto, ele tem microcristais. cristais Se tiver, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Um, dois, três. Microcristais cristais tem. Porque o basalto, o microcristais cristais é original também em basalto.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 mas não, não fazendo análise dele é... porque os meteoritos de mercúrio são muito raros são raríssimos e se for nessa cor aqui de mercúrio ele ainda é mais raro do que os verdes ainda porque esse seria o primeiro nessa cor então a... por é, exemplo, essa camada escura dele